Estamos aqui. Chegaremos à Estação Equinócio, começo da primavera, semana que vem. Na semana passada, a sombra da Lua se projetou na Terra. A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário... O Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é único no Sistema Solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão, que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse assim como a órbita da lua pode ser então que no dia do eclipse nós estejamos perto do sol e ao mesmo tempo a lua apareça mais cedo e afastada de nós de certo a lua não chega mais a cobrir o sol completamente e no lugar de um eclipse total temos um eclipse em forma de anel se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses ficariam frustrados eles têm duas luas mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse. A princípio deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a Lua Nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso, porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Semana passada foi o caso e o eclipse total ocorreu. Seis meses mais tarde, após seis luas novas, mais uma vez a lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol. Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a lua chegará um ano atrasada. A sombra da lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. Um belo eclipse total vai acontecer na Europa dia 11 de agosto de 1999, uma quarta-feira, na hora do almoço. Um eclipse total atravessará a Europa. Se você ficar impaciente, poderá ver um eclipse em 1998, só que nas Antilhas. É muito raro poder observar um eclipse total do Sol. Apenas um ou dois ocorrem a cada ano e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. Duas semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço. Uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, duas semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade-noite da Terra poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la. Aparece todas as noites a dois palmos de largura, mais à esquerda que é a anterior. Você pode então, de um dia para o outro, imaginar o movimento bem lento da Lua em seu percurso em torno da Terra. Esta semana, excepcionalmente, você poderá ver o movimento da Lua diretamente. A Lua estava perto de Aldebaran. Aldebaran é uma estrela distante, mas esta noite ela nos serviu de referência... O crescente de lua parece se aproximar cada vez mais desta estrela e de repente antes que o crescente se junte a ela Aldebaran desaparece como que apagada do céu é porque a estrela foi escondida pela parte não iluminada da lua ao fim de uma hora e 20 minutos Aldebaran reaparece se a observarmos com binóculos, é como se uma pequena bola luminosa fugisse lentamente da lua. Normalmente, o movimento da lua que gira em torno da Terra é lento demais para ser visto. Mas esta noite, graças ao Debaran, pudemos finalmente ver a lua se mover. A órbita da Lua é ligeiramente inclinada, enquanto os planetas circulam em torno do Sol, mais ou menos no mesmo plano que a Terra, exceto Plutão. Sua órbita é inclinada a 17 graus. A um novo cometa que se aproxima de nós, tem uma órbita excepcional. Passa num ângulo direito acima do plano dos planetas. Olhando da Terra, o Sol vai se pôr às 19 horas, e quando for noite, o cometa estará um pouco à direita, acima do lugar onde o Sol se pôs. O cometa Reobob vai passar mais perto da Terra dentro de uma semana. Daqui a duas semanas, ele vai passar mais perto do Sol. Depois, durante o mês de abril, ele vai voltar pelo plano dos planetas, mas aí o Sol estará entre nós e o cometa. Não o veremos mais. No próximo programa nós veremos o equinócio. É o dia em que o Sol fica a vertical do Equador e em que dia e noite têm a mesma duração. Para o Hemisfério Norte, a primavera vai começar. O equinócio também é a época das grandes marés. A atração da Lua atrai a água dos oceanos e no dia do equinócio, o Sol a vertical do Equador vem adicionar sua força de atração à força centrífuga da Terra. É assim que as grandes marés do equinócio se formam. Há 3 mil anos, no dia do equinócio, o Sol se encontrava na frente da constelação de peixes. Atualmente, o Sol desliza cada vez mais por aquário. Quando falamos de peixes ou de aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas. Não as confunda com os signos astrológicos. E na noite de domingo para segunda-feira, vai ocorrer um eclipse lunar. Vamos poder ver a sombra da Terra se projetar sobre a Lua e obscurecê-la. Não perca este encontro.